Olá, desbravadores. Meu nome é Luciano Souza e eu tô chegando aqui no River District pra mostrar um pouco pra vocês. Aqui o River District é basicamente uma região residencial que fica à beira do Rio Fraser. E tem esse café aqui, uh, o Roamers. Ele é bem caro, mas ele é muito bom. Eu vim aqui na em janeiro do ano passado, no festival Dying Vancouver. O River District é um lugar bastante familiar daqui de Vancouver. Ali do outro lado já é Richmond. E ali tem um pouco de operação já, do porto. Vamos ali pro deck de observação. Estou chegando aqui na Canadian Tire Porque parece que eles vendem alguns eletrodomésticos E eu estou precisando comprar uma panela de arroz E é isso aí Eu vim aqui na... Tô vindo aqui na Marchas Porque eu preciso comprar uma roupa de cama Pra vir a casa nova Estou chegando aqui na Superstore da Marine Drive e é uma das maiores que tem em Vancouver. A Superstore é legal porque eles têm essa política de todo sábado e domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde, eles terem todos os caixas abertos. Você chega na Superstore e tem aqui essa, esse muro de cupons. Você pode pegar qualquer cupom que você quiser, precisar, só destacar e fazer um bom proveito deles. Como todo supermercado, eles têm carrinhos de compra, mas aqui na Superstore e também no Walmart, para você pegar o carrinho, você tem que depositar um dólar aqui para ele soltar essa trava e você conseguir pegar o seu carrinho. Eles fazem isso que é para não... é eles não terem muito gasto com um funcionário tendo que buscar carrinho que fica jogado no estacionamento. No Brasil muitos supermercados já fazem isso, mas aqui é muito mais comum ainda mais aqui no Brasil, eles limitam a quantidade de itens em promoção para que todo mundo tenha a oportunidade de levar.